Estamos aqui solidários a acompanhar o piquete de greve dos trabalhadores da CP, desta estrutura de oito organizações sindicais que reivindicam valorização salarial. O que está a ser proposto cerca de 3,5% está muito aquém do que os trabalhadores já perderam com a inflação e, na verdade, estão a defender a empresa, porque com salários tão baixos, com carreiras em que é preciso estar quase 30 anos para chegar aos mil e poucos euros, Uh, isto significa que a CP não consegue atrair profissionais e que aqueles que outras empresas vão seduzindo com salários melhores vão abandonando também a empresa. Sim, os trabalhadores estão na rua, os trabalhadores estão em greve para defender a, a CP. Nós acreditamos numa CP que precisa de ter uh, melhores condições de trabalho, Precisa ter mais trabalhadores, a CP tem uma grande dificuldade de contratação uh, no departamento da manutenção e noutras funções dentro da empresa, uh, há um desafio climático uh, que está aí à porta, precisamos de mais comboios, de mais serviço com maior qualidade uh, e é importante que a CP consiga acompanhar isto tendo pessoas, porque a CP será sempre feita por pessoas e, e necessita delas para a sua uh, operação e para que possamos manter um serviço público de qualidade assim As principais razões que a gente está aqui a fazer greve é principalmente por causa do defraudamento que foi feito por parte da empresa em que, e do governo em que, que nos prometeu os 5,1% de aumento e depois isso foi defraudado com jogadas em que isto está a dar uma média de 3% a cada trabalhador e principalmente porque isso... Uh, ao baixarmos os ordenados a nível de, de, de C.P.E. a nível geral, vamos afastar as pessoas de vir trabalhar para a C.P.E. e nós também pensamos no futuro da empresa e se a empresa não tiver trabalhadores o seu rumo é, é para acabar. Somos pessoal qualificado, isto cada vez estamos mais encostados ao ordenado mínimo. Não pode ser. A informação que nos chega é através da administração. Uh, o que a administração dá a entender é que eles só vão o que podem dar. Ou seja, eles são quase uma parte intermédia em um governo de greto. Ou seja, a CPE não tem autonomia, tanto que, enquanto não sanarem a dívida pública da CPE, a CPE não é autónoma, é a empresa, a empresa do Estado, não é? Seja o a de decretar, os administradores cumprem. basicamente. Sim, a situação é, é ter-se bem arrastado anos a fim. E o Ministério das Finanças é um dos responsáveis de Sem dúvida. Por isso Sem dúvida. E há há, há concursos abertos já há meses que não são preenchidos. Sim, sim. E estão online, até se quiserem publicar se quiserem publicar isso, a CP todos os meses lança concursos, para várias áreas, seja da manutenção, seja da manobra, e neste momento não consegue preencher esses concursos. Uh, situações que até já alteraram os estándares de contratação para tentarem puxar pessoal, e mesmo assim não conseguem porque assim, nós temos um exemplo se uma cadeia como a Lidl, um emprego com, um com essas grandes qualificações está a pagar, mais que a empresa paga para manutenção que tem que ter qualificação e um uma alta responsabilidade que transporta pessoas está tudo dito, não é? E atenção que eu não estou a rebaixar as outras profissões agora, há standards, não é? Se uma pessoa vai fazer reposição vai fazer um serviço com muito menos exigência, ganha mais que quem vai misturar um comboio que transporta 300 pessoas. Os trabalhadores com a segurança das pessoas, centenas de pessoas que viajem to todos os dias, centenas, de milhares de pessoas, dependem de nós.